Se o melhor vai ser você vender regionalmente, extraia isso da Amazon. Muita gente reclama, né? Que nenhum, tá? E aqui eu posso falar e afirmar isso: nenhum marketplace trata é, regionalidade em escolhas de ofertas, de melhores ofertas para exibir, tá? Só a Amazon. Então muita gente fala, Ale, eu tô no interior do Nordeste. Como que eu consigo ser um cara bom? Cara, tá aí. Oportunidade. Regionalização das melhores ofertas, tá?